Salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal Retro Challenge Sempre na companhia do seu parceiro Lucard E hoje para fazer um deep cleaning aqui com vocês Mas o que é o deep cleaning? Deep cleaning é quando nós pegamos um produto e limpamos ele profundamente exatamente a tradução literal né do que a expressão quer dizer mas por que fazer o deep cleaning né muitas vezes você adquire um produto usado um produto um pouco mais antigo né ele começa a não ter uma resposta tão boa né por exemplo controles de videogame e você fazendo uma limpeza dando um, a gente brinca dando um talento né você acaba tendo um produto com um desempenho melhor e também mais higiênico né aqui como exemplo hoje nós vamos utilizar um... Um controle de Gamecube, tá? Vocês podem ver que ele tá com um, o um analógico judiado, né? O outro um analógico um amarelo, ele não tá muito legal, o botão A tá bem sujinho aqui, né? É um controle que já teve seus dias de glória e precisa de uma, uma limpeza, assim dizendo, né? Então, Deep Cleaning é isso, tá, galera? E para fazer Deep Cleaning, o que, que vocês vão precisar? Obviamente, nesse caso, uma chave com ponta Y, né? Que nós já utilizamos aqui no canal em outras situações para abrir controles né vamos ver se a gente pega o zoom aqui e isso é uma chave com ponta em Y tá uh, nós vamos precisar também de uma escova de dentes velha né essa aqui tá bem guerreira né vamos precisar também de álcool isopropílico tá que ele é esse é o que nós utilizamos né? vamos usar aqui também um detergente líquido tá vocês podem dar uma olhadinha aqui é um simples mesmo de lavar a louça e também vamos utilizar a nossa gloriosa caneca do cebolinha, né? <risos> que nós vamos utilizar para lavar as partes plásticas, não a placa, tá? Então é isso aí, bora fazer o deep clean desse controle de GameCube que além de lindão, vai ter os seus analógicos trocados, né? As capas dos analógicos, porque elas já estão judiadas, já que a gente vai abrir, vamos fazer um servicinho completo, beleza? Bora lá para nossa visão de bancada. Beleza pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir o controle tirando os parafusos que estão aqui, aqui, aqui, aqui, nesta ponta e aqui. beleza, parafusos tirados. Agora a gente tem que tomar bastante cuidado para retirar essa parte de trás por conta dos botões LR, L, tá? Retirada a parte de trás, nós vamos continuar desmontando a placa, tá? Para poder fazer primeira limpeza né? Especificamente no controle do GameCube, nós para retirarmos essa parte plástica, nós temos que retirar através destes dois dentes. Nós apertamos esses dois dentes para baixo e a parte de plástico sai. Agora essa parte de plástico nós temos que tomar cuidado apenas para não romper os cabos que conectam o L e o R, tá? E já vamos começar a fazer a limpeza com o álcool isopropílico. Vocês podem fazer isso com álcool isopropílico sem problema, sem medo de danificar a placa. Mas lembrando, o álcool isopropílico não pode usar água direto, tá? Apenas o álcool isopropílico pode fazer esse tipo de serviço. Muitos também usam um limpa-contato, mas nós aqui utilizamos o isopropílico. parte da limpeza que também é muito importante é colocar álcool isopropílico nas engrenagens do analógico para sempre manter ele legal embora o controle de Gamecube não sopra com problema de drift é sempre bom deixar tudo limpinho já tá com o controle aberto mesmo então é só seguir em frente Do pessoal sempre com muito cuidado para não romper os fios e a gente tem que refazer algumas soldas, tá bom? Beleza pessoal, é isso para a placa, tá? a gente vai deixar de lado enquanto seca esse álcool E vamos passar agora para a parte da limpeza dos plásticos, né? que é a parte mais aparente assim, da limpeza E agora o que nós vamos fazer? Olha como essas borrachas saem sujas, né? os contatos as borrachas e os plásticos, nós vamos usar aqui uma borracha, plástico, vai para cá, vai para cá, botão start, as membranas. né? Lembrando que os analógicos nós não vamos lavar porque eles vão ser trocados. Né? E aqui com o L e o R nós temos uma pegadinha, porque nós temos que desparafusar essas duas partes para poder ter acesso a eles. Todos os botões Nós vamos fazer o que? Lavar importante também pessoal lembrar que é bom vocês fazerem isso com uma escova de dente usada, com cerdas macias e não utilizar uma esponja com a parte abrasiva porque senão você pode danificar a aparência do, do controle tá? do equipamento que vocês estiverem limpando, então é, o objetivo é limpar, não estragar. Tá? agora vamos fazer a mesma coisa com as membranas <música> Aqui é o off top com o Arthur desmontando todo o cenário. Tchau, Vamos mudar aqui. Ah, tá bom. É <risos> Agora voltando agora para o nosso cenário, depois de ele ter sido parcialmente derrubado pelo Arthur, nós vamos continuar a lavagem aqui do controle, é um pouquinho de paciência tá? mas o resultado vale a pena. É legal de vocês irem reparando a cor que a água vai ficando. E às vezes você acha que um, um controle, um equipamento desses aí não fica sujo. <risos> Se liga só na cor que tá ficando a água escura. Bom pessoal, lavagem dos componentes plásticos feita. Lavar a placa, que essa altura também já tá seca, o que nós vamos fazer? Vamos pegar isso aqui, levar pra água corrente, vamos enxaguar bem. E eu vou pra acelerar o processo utilizar um secador de cabelo. Então, na volta a gente vai cortar já para as peças secas para fazer a montagem e testar o controle também, né? Pessoal, agora com o controle lavado, né? Veja todas as partes plásticas aqui, tá? Veja como deu uma boa melhorada. Uh, nós vamos passar a montagem dele tá vamos brincar de quebra-cabeça agora e vamos botar de volta o nosso controle para poder testar né? Agora o que a gente vai fazer? Como alguns parafusos ficam mais feios que os outros com o tempo, a gente vai pegar os parafusos mais feios e jogar para a parte que não aparece e deixar os mais bonitos aparentes. Por exemplo, esse parafuso aqui vocês podem ver que não está muito legal, não está muito bonitinho, então vai aqui para fundo fundo gente dá uma escondidinha neles. <risos> Bom pessoal, com um controle aqui todo bonito, tá? a gente pode ver que ele ficou bacana, tá bem bonitinho, a né? pegada tá legal, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma testada para ver se ele está funcionando, se todos os botões estão ok, então para isso vamos ligar o nosso Gamecube. tudo ok, Start ok, A ok Analógico bonitinho B normal, anormal normal Z normal Esse jogo, eternamente lindo, hein maravilhoso como a gente podia esperar bom galera é isso aí esse foi o deep cleaning do controle do Gamecube tá vocês veem que é só fazer com um capricho que fica tudo muito legal tá a qualidade do controle fica excepcional né ele fica muito bonito de novo né é bom para dar aquela higiene deixar ele gostoso ainda mais ser é um produto usado você pega limpa e deixa como se você fosse o primeiro a usar. Né? E às vezes a gente acaba também fazendo um reparo ou outro No caso nós trocamos os analógicos Tanto o analógico esquerdo quanto o analógico direito E foi muito bacana fazer esse conteúdo Se vocês quiserem mais de cleaning aqui no canal Eu posso trazer, a gente pode fazer de videogames né? Limpando Mega Drive, Super Nintendo, Nintendo 64 O próprio Gamecube né? A gente pode mostrar pra vocês como abrir como fazer É muito bacana, tá? Mas sempre tem que tomar cuidado para nunca utilizar água na placa né Porque ela vai acabar com com o teu videogame, com o teu produto né? e sempre utilizar o álcool isopropílico ou também o limpa contato embora eu tenha preferência pelo álcool isopropílico tá? eu acho não tenho experiência com limpa contato o álcool isopropílico sempre deixa tudo bonitinho ele não fica gosmento, não deixa resíduos ele se evapora rápido então vale realmente muito a pena tá? é isso aí pessoal, muito obrigado a todos vamos trazendo mais vídeos aí de tutoriais, dicas, limpezas reparos Pra vocês poderem acompanhar aí com a gente. Se vocês estiverem curtindo esse conteúdo, por favor, deixa aí um comentário. Deixa um like pra fortalecer. E não se esquece de se inscrever no nosso canal. É só clicar em se inscrever aqui embaixo. E se você quiser nos ajudar ainda mais, considere se tornar um Challenger. É só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo. Na descrição tem todos os benefícios. E vai ser muito bom ter essa ajudinha a mais de vocês. Muito obrigado, galera. E Retro Challenge fica por aqui. Aguardando vocês no próximo vídeo com jogos, novidades, gameplays. Tudo feito com muito carinho pra vocês, tá legal? Galera, forte abraço. Valeu. Tchau, tchau.